Quanto mais o tempo passa, mais eu vejo MCs preocupados em aprimorar, em melhorar, em estudar, em treinar. Então, por isso que o recado hoje nem é meu. Hoje o recado é do MC Rachid, um dos grandes MCs do cenário nacional atualmente. Então, se liga. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Como é que tá? Seu parceiro Rashid de volta aqui, sempre muito bom receber vocês aqui no meu home studio Que tá cada vez mais cheio de coisa, cada vez mais bagunçado As coisas vão chegando, eu vou colocando aqui nesse cômodo Era um cômodo menor antes na casa anterior, agora é maior, mas também já tá mais cheio Eu não sei o que acontece, será que o Rashid é um acumulador? Eu não sei eu tento me organizar. Sempre bom esse tipo de papo que eu posso ter aqui com vocês. Só que dessa vez eu não vou tirar as dúvidas do vídeo anterior sobre composição. Na real, eu vim trazer um papo sobre composição especial sobre a voz. Porque para quem não sabe, dia 27 e 28 de junho é, eu vou ministrar um curso, um workshop via... Videoconferência lado a lado com a minha fonoaudióloga, a Ana Terra e minha preparadora vocal, a Bruna Caram professora de canto sobre técnicas vocais específicas para MCs, elas fazem parte de uma empresa chamada Cori Voice, na verdade elas são as cabeças dessa empresa, a Cori Voice é, como o próprio nome sugere já, é uma empresa especializada em cuidar da voz das pessoas, a filosofia de trabalho deles lá é dar voz a quem tem o que falar e eles são voltados para a área do rap eles não trabalham apenas com, com o pessoal do rap, mas o trabalho começou com o pessoal do rap e elas ganharam uma grande notoriedade nesse meio então eles trabalharam com a pá de gente mesmo que vocês possam imaginar, Criolo, Rael, da Fiote. Eu, Rico Dalassan, tô tentando lembrar que muita gente, muita gente mesmo assim, foram responsáveis pela evolução vocal de muitas dessas pessoas por isso a gente resolveu criar esse curso sabendo que muita gente tem muita dificuldade com a sua voz, em questão de tonalidade e tudo mais, tentando encontrar o, o tom da voz ou fazer coisas que a sua voz no momento, por enquanto, não permite e acaba se machucando, ficando sem voz e tudo mais, então esse curso vem desmistificar alguma coisa algumas coisas e tirar algumas dúvidas eu acho que é bem relevante tá ligado e aí eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra você que já estava interessado saber se você quer ou não deve ou não Fazer, entendeu? Acho que pode ajudar de certa forma, tá? Vai rolar dia 27 e 28 de junho, via videoconferência, o nome do curso é Voz no Rap. E não é para ensinar ninguém a rimar, ninguém a fazer rap. Não, é para as pessoas que já estão fazendo rap ou que querem começar, mas tem dúvidas em relação à sua voz, porque tá um cheio de mitos na cabeça porque tem gente por aí que diz que quem canta rap não é cantor e é cantor sim mano é cantor e aí acha que não que deve fazer de tal jeito ou que se fizer tal coisa não tem problema ou tem problema fazer determinada coisa enfim eu vou dar alguns exemplos aqui agora tá primeiro eu acho que a gente tem que tirar o lance da cabeça de que o cantor é o cara pronto entendeu ah o dj tem que estudar a vida inteira tem que estudar o scratch a vida inteira as colagens a vida inteira tem que escutar música a vida inteira treinar a discotecagem a vida inteira Inteira. E o MC não, o MC ele fica tranquilo, porque ele, ele sabe rimar e já era. É a mesma coisa na banda, ah, o baterista estuda a vida toda, o guitarrista estuda a vida toda, mas o cantor, ele... Acho que não, tá de, tá de boa. Não, eu já sei cantar. Não, cara, a nossa voz é nosso instrumento e tanto quanto qualquer outro músico, a gente tem que estudar a vida toda e não é à toa que a gente vê grandes artistas que têm uma carreira longeva, tá ligado? É, estudando muito a voz e sempre descobrindo coisas e possibilidades novas em relação à própria voz, certo? Então, a nossa voz é nosso instrumento e a gente deve sim estudar, Cada vez mais ela é, Mesmo que a gente tenha ali um, um, um lugar Onde a gente gosta de atuar Tipo um, um quadrado, uma caixa Onde a gente gosta de ficar ali Mas a gente tem que descobrir como fazer isso da melhor forma Eu tenho meu jeito de cantar Demorei meu, um, algum tempo pra achar isso Meu jeito de cantar melodias E tem o meu jeito de rimar, de fazer meu rap Quem acompanha minha carreira e pegar os discos antigos Eu, eu faço até essa proposta aqui Que você pegue músicas dos meus, primeiros, dos meus primeiros trabalhos E compare com a forma que eu rimo agora E até a forma como eu falo hoje A forma como eu falava nas, entrevi nas entrevistas antigas Tudo mudou Hoje a coisa é muito mais natural, muito mais fluida, assim, graças a várias dicas, lições e exercícios que eu fui pegando com a Ana, com a Bruna. Enfim, a cor e Voz me ajudou muito e o meu próprio estudo, né, que também foi me ajudando a, a, a me, lo me localizar dentro desse universo da voz, dentro do rap, que é um barato louco, mano, a gente tem vários jeitos de cantar, entendeu? <coughs> Perdão, o cara tá falando vários bagulho da voz, já dá uma, bem um pigarro aqui, é, acho que isso eu acabei te falando, mas é uma das coisas muito nítidas para quem acompanha. A quantidade de refrões que hoje em dia eu canto e eu não cantava antigamente. Ou por não ter coragem ou por não ter técnica. Mas eu acho que as coisas são aliadas. Inclusive as meninas lá da CoriVoz me ajudaram justamente a, a entender esses dois mundos. Porque... Você não tem técnica, isso te deixa com medo de cantar. Eu, hoje em dia, eu estou aprendendo a técnica. Tenho que ir me livrando desse medo, dessa barreira psicológica de cantar. Seja no show, seja na gravação. Então é tudo passo a passo e tudo faz parte desse universo. Tem muitos exercícios que eu faço, para quem não sabe, é, faz uns 5 faz um, anos que eu frequento lá a e Voice e semanalmente eu tenho sessões de fono e de aula de canto e tal, então tem muitos exercícios para fazer realmente. Por exemplo, nos shows eu tenho aquecimento vocal antes do show, ali meia hora antes, e desaquecimento vocal também, então quando eu acabo o show, a primeira coisa que eu faço, às vezes antes até de cumprimentar meus parceiros e dar parabéns eu entro num lugar fechado ali, faço um desaquecimento rapidinho, aí eu saio Bom, agora eu posso, entendeu? Porque também no show é, é como se você tivesse que colocar a voz em outro lugar para você poder cantar, é diferente desse lugar aqui onde eu tô falando, sabe? Porque se você tentar cantar aqui nesse lugar, nessa região você vai desgastar, vai usar a garganta, vai ficar rouco, várias coisas é esse tipo de coisa que a gente quer passar ali um pouco nesse curso sabe por exemplo alimentação em dia de show coloquei aqui era um bagulho que eu errava pra caramba também porque eu não tinha noção alimentos provenientes do leite por exemplo né os laticínios queijo próprio leite sorvete sei lá tudo que chocolate tem leite ali também o leite ele produz muco tá ligado então você quanto mais leite você consome principalmente no dia do, de show Maior é a probabilidade de você ter ali um... É um pigarro, igual que eu tava tossindo aqui. vi um pigarro ali na hora que você tá cantando, entendeu? Ou ficar com o nariz cheio. É nojento, mas é isso mesmo. Acontece, é real, é científico. Dia de show, se você é uma pessoa que consome muito leite, eu não consumo tanto. Dia de show é da hora você não consumir entendeu? Pra você ficar tranquilo. Tipo refrigerante também. Você tomar um refrigerante ali algumas horas antes do show, aí na hora que você vai estar tá cantando ali ou gravando, não necessariamente só o show, a gravação também. Aí vai vir aquela... O gás do refrigerante vai voltar, você vai, vai ficar com vontade de arrotar, tá ligado? E vai atrapalhar, vai atrapalhar o seu canto ali, o momento que você está desenvolvendo o seu trampo, entendeu? Tem algumas outras coisas ali também que... A gente vai acabar falando. Eu não vou entregar tudo também, senão não posso dar o curso aqui pra vocês, né? E aí ter cuidado pra cantar e gravar. Tipo, interpretação e intensidade não é volume, tá ligado? Você quer vai cantar uma música que é bravona, você não, não significa que você tem que gritar pra mostrar que você tá bravo, mano. É, é outra coisa, é o jeito como você coloca a sua voz. Olha o Mano Brau, por exemplo. O cara, ele não altera muito a voz dele pra falar quando ele tá suave ou quando ele tá bravo, mano. Mas você entende que ele tá bravo numa música ou que ele tá suavão. Pelo jeito que ele interpreta, pelo jeito que ele ele coloca, ele impõe a voz e, e como ele pronuncia as palavras, o jeito que ele vem ali no flow. Interpretação e intensidade tá em tudo isso. Inclusive da forma como você coloca o seu próprio corpo na hora de cantar. Principalmente no show e não no volume. E eu já gritei muito em show, já gritei muito nas músicas também. E aí perdi a voz, e ficava com a voz cansada, ficava roubo, machucava a prega vocal, machucava... A garganta vai ficando Sempre aquele, aquele lugar aqui, tá ligado? Aquele bagulho Tem gente que passa a carreira inteira cantando assim Mas... E a gente não sabe às vezes Mas essa pessoa já tem uma técnica pra aquilo Então tem técnica pra tudo Os caras que fazem aquele gutural do rock Aquele... Aquele bagulho lá, tá ligado? Tem técnica pra aquilo, a pessoa estuda pra fazer aquilo da forma certa Pra não, não... pra carreira dela não durar três anos, entendeu? E é porque a voz acabou Não é um bagulho que o cara fala Mano, eu vou fazer esse bagulho agora e já é Essas são algumas das dicas, algumas das coisas que a gente vai se aprofundar Nesse workshop ou curso, chame como quiser Serão dois módulos, dois dias, 27 e 28 de junho Por volta ali de duas horas e meia, três horas de, de aula, né? Enfim, vocês entendem, né? Como quando eu digo de aula Então no total ali vai dar um material bom ali Acho que vai ser bem relevante Pra quem quer, pra quem tá afim, tá ligado? Então você pensa se você tá afim O curso é pago, obviamente Porque a gente tem duas profissionais técnicas da voz, tem um, o Rashid que é um artista e eu vou estar tá, também trazendo minha experiência pessoal, várias das coisas que eu aprendi ali, vou estar tá somando com muitas das coisas sobre rap, elas vão vir com muitas coisas técnicas e eu vou estar tá, uh, usando a minha experiência pessoal para uh, traduzir em palavras né para vocês como eu coloquei aquilo tudo técnico dentro do rap especificamente, sabe? Se você que tiver interessado, entre em contato lá pelo perfil do Instagram da CoriVoz e entre em contato via direct lá no perfil do Instagram da CoriVoz E lá você vai saber as condições Porque dá para dividir o pagamento também Tá um valor bem justo, assim, bem tranquilo Porque foi justamente pensado Porque também a ideia do curso veio agora E a gente sabe que, que nem todo mundo tá com dinheiro sobrando Dinheiro na mão agora, entendeu? A gente pensou nisso com carinho Vai poder dividir se quiser, parcelar, enfim você Não vai mandar uns cheques sem fundo para nós aí, é sacanagem, tio Tamo junto, família. Espero que seja útil. Mesmo se você não aproveitar e fazer o curso, pelo menos que algumas das coisas que eu falei aqui possam despertar uma curiosidade futuramente você que canta ou quer cantar possa se aprofundar mais nesses conhecimentos aí, certo? Esse aí foi o Papo de Composição Especial sobre Voz. Papo sobre Voz é nóis. Foco na missão. Cara, na minha caminhada, na minha jornada do MC, eu conversei com vários rappers e... Nunca ninguém achou alguma coisa que retratasse a voz no rap, seja na internet, na biblioteca, para comprar, para estudar, em qualquer lugar. Então isso aí tem um ineditismo muito massa e é por isso que eu vou fazer o curso. Para mim é muito interessante, tanto como mentor da jornada do MC, quanto MC em carreira. Se você quiser fazer o curso também, eu deixei o link na descrição, se tiver no YouTube. E no, na minha bio, se você tiver no Instagram. Você vai para o Instagram do Cori e Voz. E lá você faz a sua inscrição no direct. Vai ser dia 27 e 28 de junho. O próximo sábado e domingo. Beleza? Tamo junto.